Fala galera, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal Denis Flarecht É rapaz, o Neto aí tá bolado da vida Já fizemos vídeo do Vampeta Do Reinaldo, Ronaldo Giovanelli E agora do Neto, os corintianos, três corintianos estão Tá super hein? Olha aí ó, só três ó E é isso gente, você pediu, eu vou trazer aqui pra você E é isso mas antes, deixa eu dar uma cagada aqui. Olha só. Cadê os corintianos? Ih, ih, ih, ih, ih. Tem apanhar, Né? Né, corintianos? Apanharam do Flamengo. apanhar mesmo. E chora, né? chora. E é isso. O Flamengo venceu. Esse Venceu mesmo, né? Venceu o Corinthians, né? Com, com vitória ali, que bom técnico, hein, esse Dorival merece todo aplauso da torcida, que carne do céu, o tu tá, tá treinando demais esse time, ó, merece, que treinador bom esse é esse Dorival, hein, vamos lá então, obrigado Renata time. foi em nome do Santa, Pai, do Filho e do Espírito Santo, também que Deus proteja né? Paulo, todos nós, grande Veloso, falar, o grande, maravilhoso fala, Souza, Paulo, Paulo, canhão, monstro sagrado, trocar, é o seguinte, não, fazer uma esquece, abertura, aqui, que é passado, que faz tempo que não faz fala, só... É isso. Ah, tem canal, determinado um momento like, aqui da vida, gente, que a gente tem que chamar a é responsabilidade. Não nada. Ô, bom, Juliano, bom, vocês estão é passando bom, vergonha. Bom, mas não é bom, porque bom. perdeu o jogo com o então, Flamengo de 1x0 que é um resultado ir. normal. O que não é normal é vocês acharem que vocês são Pelé, que vocês são Neto, que vocês são Marcelinho Carioca, que vocês são Guerreiro, que vocês são Chicão. Espera um pouquinho. O que vocês estão pensando que vocês querem da vida? Ô, Fagner, primeiro você tá gordo. É só pesar. O que você fez no primeiro gol ontem? A irresponsabilidade sua de você fazer a falta e não voltar para marcar e você dá você dá pau no Rony que foi cobrir você no de arrascaeta. Você tá de brincadeira comigo, velho. E você que é o maior lateral direito da história do Corinthians, você não consegue voltar. Você não consegue fazer um cruzamento. O Yuri Alberto, que está cinco ou seis jogos sem fazer gol, eu já falei aonde você tem que jogar, mas você não sabe disso. E aí, sete jogos sem fazer gol, e aí vem um cara, que eu não vou falar o nome, porque eu não quero dar moral para ninguém, fala que os líderes do Corinthians estão insatisfeitos com o Vitor Pereira em relação às entrevistas dele. Ah, vocês querem o Silvinho? Ah, vocês querem o Jair Ventura. Ah, vocês querem o Cristóvão Borges. Ah, é? Não é verdade isso. Não é verdade isso. Isso é mentira. Os jogadores do Corinthians, que líder, se não é líder, não é verdade isso. Porque antes do jogo, vocês não falaram porcaria nenhuma disso. Antes do jogo, ninguém falou nada disso. Por que é que fala depois que perdeu o jogo? Que, por sinal, não dá para ganhar do Flamengo. Que por sinal, o que o Corinthians apresentou no segundo jogo que foi ontem Foi muito melhor que no primeiro Porque um time que tem cinco gols e um gol contra na Libertadores Não pode classificar, e fez demais Agora vocês jogadores, vocês têm que tomar atento meu irmão Qual que é a parada aí? Qual que é a parada? Vocês perderam de 2 a 0 para o do Goianiense Que não deveria ter perdido e merecia perder demais. Porque as pessoas não lembram disso. Aí vocês pegam contra o Flamengo. De vez de jogar uma bola, retranca. E outra coisa, o Vitor Pereira errou na escalação ontem pra mim. Não sei pro Veloso, não sei pro Souza, não sei pro Canhão. Bota o Renato Augusto pra começar jogando. Tira o William. Bota o Mosquito do lado esquerdo. Sai na velocidade. Tira o Atchel. Bota o Roger Guedes que ganha um milhão e meio por mês. Um milhão e meio por mês. Aí vem o Juliano, que entra no segundo tempo. Pô, ele não deu um chute no gol. Ele não marcou ninguém. Não deram uma porrada. O Gabigol pegava... O De Arrascaeta, ele é um gênio. A verdade, o De Arrascaeta, para mim, é o Sócrates. Na visão minha de jogar bola. É um adílio. Né? O grande mal de vocês, jogadores do Corinthians, é que muitas vezes vocês acham que vocês são Pelé. Vocês não são Rivelino, vocês não são Luizinho Polegar. O único cara que eu pago pau e que eu não meto mais o cacete nele é o Cássio, irmão. O que o Cássio fez ontem, o Cássio? Não sei se você está escutando, se a sua família está, não sei. Chega a madeira, irmão. O jogador, jogador sexta-feira saiu para noite. Eu saía para noite, eu falei para o presidente do Corinthians. Eu saía para noite. Enchia o manguaço Mas eu não saía na noite, no sábado Veloso está aqui, cara Eu nunca bebi uma cerveja Que por ser eu não gostava de cerveja, eu gostava de uísque E a única cerveja que eu tomava era brama Aquelas canelas de pedreiro E de agudos ainda Que era melhor porque a água lá é melhor Bom, peraí Porra, Eu saí, sexta-feira O treinador sabia, porque eu falava pro treinador Eu falava pro produtor fiz Doutor Joaquim Grava tá aí, vivo ele sabe disso, falei, pode deixar, doutor, deixa comigo domingo. Pô, vocês, cara, vocês não tomaram um cartão. O Gabigol, vocês não deram uma porrada, sabe quem deu porrada de novo? Thiago Maia, primeira bola que o Yuri Alberto veio, foi, pum, já deu no meio. João Gomes meteu a porrada, parabéns ao Flamengo. O Corinthians não é isso, velho. O Corinthians não é time de academia e que você tem que respeitar a academia, as, casas, as academias do Palmeiras, que por sinal essa é a melhor, é a melhor do que a do academia da guia, do Dudu, do, do, do Ney, essa academia do Palmeiras, se você pega o time do Palmeiras jogando contra o Atlético hoje, meu irmão, vai o Hulk que ele faz, porrada, mas na bola, entendeu, na regra, porque na regra deixa você fazer falta, pô, qual a falta que fizeram o teve uma hora, na, não sei se vocês lembram, que eu lembro porque eu tô com isso na minha cabeça. E outra coisa... Ah, tá sofrendo, coraçãozinho não, apertado. Na verdade, eu sofro quando o Corinthians perde. Sim, mas no dia de hoje, não. Sabe por quê? Porque eu cheguei aqui na Band, ou fui hoje no meu médico, que aí os caras falam, ô, oh, Neto, que dó. Que dó, cara. Não tenho dó, muito pelo contrário. Quanto mais o Corinthians perde, mais corintiano eu fico. Mais ídolo eu sou. Quando vocês perdem desse jeito, eu me transformo em mais ídolo. Sabe por quê? Porque eu jogava gordo... Eu fazia gol, eu era artilheiro, eu era, não era dedicado nos treinamentos, que nunca fui. Nunca fui, meu irmão, dedicado no treinamento. Mas no jogo eu era. Eu era muito kid de bengala, meu irmão. Porque eu não tinha medo de jogar com 70 mil pessoas. Muito pelo contrário. Eu adorava jogar jogo assim. Agora eu pego vocês, jogadores, e aí, Cássio, você é o líder positivo. Se é o líder, que é o cara. Não importa ter perdido para o Flamengo, para mim, no meu ponto de vista. Porque ontem a gente já sabia, por mais esperança que o torcedor tem, de qualquer que seja o time, do Palmeiras, do São Paulo, do Vuto Proanguense, do São Paulo, a gente tem esperança até, ainda mais o Corinthians ontem, que ninguém acreditava no esquema tático, ninguém acreditava no esquema tático, e até os 50, até os 50 minutos deu certo. Por incrível que pareça, eu não acreditei naquele esquema ali. Deu certo, não, jogou razoável, pô, quase o gol do Watson, pô, tava legal, poderia até ter empatado o jogo, não tem problema ter perdido o jogo de 1 a 0 O problema foi aqui. O problema é não ter a camisa, meu irmão. O problema é ganhar muito dinheiro. O problema é nós, ex-jogadores e ídolos, ter que ser responsável pelaquilo aquilo que vocês fazem. Pô, você pega o Jorge Roger Guedes, ô meu irmão, você falava que você, você não pode nem pensar em ser reserva. Porque você é muita bola, mas você se acomoda a ser reserva. O Rony ontem jogou pra caramba. Fábio Santos, monstro. Sabe, tempo, pô? Aí, o Leonardo, o Leonardo, eu com você, cara. Eu não sei que futebol você joga, velho. Sinceramente... Oh, aí os caras ambas, ele fez três gols no baracanã, fez quatro gols. Mas pera um pouquinho, você é o quê, velho? Você corre atrás de zagueiro ou você é fazedor de gol? Cacete! O que, que você é? Juliano, o que, que você é? Volante ou você é meia? O que, que você é? Porque muitas vezes aqui na banda eu tomo bronca porque às vezes eu grito. E eu grito mesmo, só na hora que tem que gritar. Na hora que não tem que gritar, eu não grito. Vão pra casa do carvalho E o torcedor corintiano ontem, cara, vocês viram? Vocês viram que eles fizeram, 4 mil pessoas? Mas gritaram, foram para dentro e, e com esperança no Corinthians. Agora vocês fizeram o quê? Então eu vou dar uns números bonitinhos para que vocês, jogadores do Corinthians, saibam que tem Palmeiras sábado. Que quarta-feira tem até de golinhas. Não coloque a responsabilidade em cima do treinador. Porque quando esse aqui jogava, o treinador de goleiro, ele era responsável. Mas eu que tem que fazer defesa, pô. Claro. Ah. Pô, desculpa, meu louco. Era eu. Ele não era você, Eu estava em campo sozinho. Pô, minha mãe nunca entrou comigo no jogo. E é a mulher que eu mais respeito no mundo. O meu pai nunca fez um gol no Maracanã. Os meus irmãos também não. E eu fazia para mim e para o Corinthians. É mais ou menos o que o Gerson fez na Copa de 70, quando ele faz o segundo gol e começa a chorar. Mas ele não chorou porque ele chorou que ele fez o gol, ele chorou por causa dos brasileiros aqui. Até aquilo que estava acontecendo nesse país. Agora, espera um pouquinho, eu vou dar uns números para vocês. Números pelo Corinthians, o Juliano. 66 jogos, 7 gols. Renato Augusto. 54 jogos 7 gols Roger Guedes 63 17 Tá mais ou menos É o menos pior é. Aí o William Que eu amo de paixão E que não joga mais no Corinthians O último jogo foi ontem Não joga mais Não joga mais O que, que aconteceu ali? O que, que tem? É fantasma? O que, que aconteceu? Não sei Vem aqui. Vem, muda aqui tudo aqui. Vejo pra essa câmera aqui. Aí... Nossa, ficou até mais bonito, eu É o seguinte. O William 45 jogos. Um gol. Mas tem... Por eu amar ele demais, é difícil eu criticar ele. O Alberto sete jogos. Sete jogos. Nenhum gol. Você quer que eu fale o quê para vocês? Vocês querem que eu chegue aqui? fala não... Pô, eles correram, não, eles foram concentrado. Mas isso é mais que obrigação, né? Não é, porque, por tipo, sinal, é mais que obrigação, porque quando eu jogava, os caras daqui da Band me quebravam no meio. O único que não me quebrava, José Luiz da Atena. O restante, repórter, os comentaristas, acabavam com a minha vida. Aqui na Band, e eu virei o primeiro comentarista daqui, pelo menos a casa entende isso. E estou há 20 anos aqui. E a campanha, a campanha da Libertadores, ela é vergonhosa. Porque de uma certa maneira, Veloso, Souza e Canhão, ir para quase semifinal já foi um ganho depois de 10 anos. Tá? Talvez passou, você pegar seu adversário errado. É, passou do Boca, tá? Tudo bem. Tá tudo certo. Mas a campanha é medíocre. A campanha, já voltou já. A campanha é uma campanha muito fraca. Mas, se não fosse o Vitor Pereira colocar o Giovanni, o Watson, Lucas Piton, Mantua. Queiroz, Duqueiroz, Mantuan, Raul Gustavo, João Vitor, Vitor Matheus Donelli, Marcos o Goleiro, Marcos Vinícius, eu não sei se é o. Carlos Miguel. Carlos Miguel. Carlos, quem fez isso foi ele, não foi a diretoria. Não foram os torcedores, se ele vai ficar ou não, mas esse cara tem que ser respeitado Ele tem que ser criticado naquilo que ele faz como treinador, no ponto de vista nosso Agora, de hombridade, de um cara que chama a responsabilidade Tirar o cara que não está jogando, tirar o cara que não está com disposição, botar a molecada E ainda, segundo lugar, no brasileiro, eu achava que ia ficar em 15º, nós achávamos não sou eu. Com um o time de antes podia. Não é? É. E não é o time que. E quem, quem, quem joga e quem fez tudo isso não foi o Paulinho. Não foi o William. Nenhum dos quatro. Nenhum dos quatro, foi a molecada. Foi coisa que o Palmeiras está fazendo perfeitamente. Coisa que o Flamengo está fazendo. Olha esse João Gomes, cara. Olha o Lázaro. Olha o Danilo. Olha o Gabriel Menino que melhorou. Vanderlan. Olha esse Vanderlan lateral esquerdo. Vanderlan é Olha só o Murilo. E aí olha quem que o Palmeiras está contratando, molecada, não está contratando mais velho. Velho que eu quero dizer, é até aqui, porque quando eu estiver velho, eu não vou servir mais para fazer aqui, nem vou ter saco para fazer. Enquanto eu tiver eu faço. Enquanto o Schneider mandar, eu faço. Enquanto o Denis, eu faço. O dia que os que não quiser, o eu não quero, beleza, tudo certo. Paga a multa, eu pago, e ó, perigo. Mas a hora que eu entro aqui, nesse campo aqui, eu sou o melhor que tem no país. Eu sou o melhor. Para mim, posso não ser por você que tá aí. Mas é um absurdo o Corinthians ter uma campanha ridícula como essa. Bota a campanha aí para mim ler. Para eu ler, falar a verdade. É para mim mesmo, para mim, para Jane, é, para o tio Bentinho, Meu Como é. o é. seu tio lá em Prodowski? É. O Bardete, desgraçado, sido uma égua. O vai dentro lá, 10 jogos, duas vitórias, 5 e... e. Aí galera, esse foi o vídeo do canal, mas né? vou te falar um negócio, ó. Cara, o cara, o neto falou um cara de besteira lá, né? Chamou o cara de desgraçado, é duro, cara. Meu Deus do céu. Rapaz, rapaz, vou te falar um negócio, vou te falar um negócio. Mas é isso, né? O Corinthians não vem bem, né, cara? Como ele falou aí, foi um gol contra do Corinthians. <risos> Rapaz, é um, uma, um negócio, assim, sabe? Porque é tipo assim, né? Os Corinthians choram pra caramba, hein? Chora pra caramba mesmo. Porque não pode perder que é crítica, que é tanta coisa. Mas é isso, né? É, analisando o jogo, né? O jogo foi bem, né? Só que aí o Flamengo, como eu falei aqui, né? Primeiro tempo, começo do primeiro tempo, o Flamengo não estava bem, né? A pressão do Corinthians, mas é isso, né? E também, Pedro fazendo gol aí dele, fazendo mais um gol aí, né? É, o Rascaeta dando um de trivela, né? como ele falou aí, né? O, o, o Fagner vai reclamar lá do Rony, que, que quase pegava a bola da Rascaeta e vai xingar o Rony. Mas ele falou lá que Fagner estava errado. O Rony tá, tá certo, ele, né? O Rony queria tomar a bola do. Assim, um triste, porque um triste ele ia pegar a bola, entendeu? botar a bola para lateral. Então, a culpa foi do Fagner e o Rony foi certo. O Rony foi para cima. Tem que estar tá culpando, cara, né? Então é isso, né? Mas, cara, é bom demais, né? É bom demais esse técnico. Esse técnico cresceu o time da noite por dia, né? Que que é isso, hein? O Dorival, que não era aquele técnico em 2018, que não treinava o time bem, né? Hoje tá aí, né? Treinando o time pra caramba, hein? Tu é doido, cara. É bom demais. Eu falei, hein? Falei, segunda-feira. Falei aqui um dia... Segunda-feira o Neto, próxima quarta-feira o Neto vai, vai, vai, vai ficar pistola com a dela tudo com E olha só, ficou. Não hum. olha aí? Pois é, né? Segunda-feira eu falei mesmo, né? Ontem de ontem. Falei mesmo. E olha o que, que que aconteceu, hein? O que que aconteceu, hein? Rapaz, tu sua é todo um negócio desse. Mas é isso, o Flamengo tá classificado. Agora é aguardar aí o vencedor de velhos Sáspio e da né? que se enfrentaram hoje às oito e meia da noite, né? Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like, quero chuva de like, tá bom? Quero muito like, tá bom? Ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha pra galera, é muito importante, tá bom? Valeu, fui!